Já yeah. é Próximo vai ser de Evelyn? Não sei, eu tô na brisa de melhorar de cainha Eu tava sentindo que eu, meu cainho tá ruim ultimamente, aí eu quero dar uma melhorada nele Vou usar essa parede aqui pra virar